aos colegas psicólogos quanto de outras profissões espero que haja também vários usuários também assistindo porque é, vocês usuários fazem também parte desse processo interdisciplinar e daqui a pouco eu vou comentar aqui. também saúdo o colega Carmen acho que ela adiantou várias questões que eu ia apontar talvez eu aponte já peço desculpas é, se, eu, se eu for um pouco redundante em alguns pontos, mas vou colocar de um outro ponto de vista, porque não trago é, tão é, bem articulado o ponto de vista da pesquisa acadêmica, vou colocar a partir da minha experiência profissional. Né. A propósito, legal, é uma umas transparências que eu preparei, é, vou segui-las mais ou menos na medida em que for possível, porque vou tentar cumprir o tempo, se já, não cumprir, já peço desculpas de antemão, são, deixa eu anotar aqui, é... então vamos lá, é... sou psicólogo há aproximadamente oito anos, e depende da né, graduação, licenciatura ou mestrado é, em psicologia social, depende do ponto de vista, mas em... atuando diretamente no CRES, estou há um ano e oito meses aproximadamente. Mas isso não quer dizer que eu não trabalhasse de forma interdisciplinar antes. Né? Venho trabalhando desde 2000, 2012 com educomunicação e psicologia. Que também enfrenta essa questão que é chamada dilemática ou dialética, por outros, é, na combinação de educação comunicação nos processos de formação. Né? É, e é curioso que talvez eu não me surpreenda tanto ao entrar no âmbito da assistência social e assistir a alguns intitulados dilemas, porque eu assistia dilemas tão grandes ou até maiores, até de rivalidade, nesse outro âmbito em que eu me situava. Isso não quer dizer que seja um dilema pequeno, mas até por conta, digamos, daquelas informações em psicologia do trabalho, que a gente deve se lembrar muito bem, nós vivemos num mundo do trabalho que está em mudança. Essa perspectiva propriamente das disciplinas, é, estanques, a segmentação do trabalho das profissões é, Vem sendo alterada nos últimos tempos né? E aí eu queria fazer um breve sobrevoo sobre essa ideia, essas palavras né? Contar com o colega, você aí passando Então vamos buscar no dicionário, dilema, né? situação problemática para a qual há duas ou mais saídas Inclusive traz a noção de trilema, quadrilema, ou seja, se a gente estiver com dilema, a gente ainda está, é, está com um saldo positivo, se forem só, se for, se for só duas opções. E vamos adiante, né? pode passar, por gentileza? É, aí a gente vai para o campo interdisciplinário, que palavras que a gente vai situando? Né? A, a, a Carmen já citou essa discussão, mas peço desculpa se for redundante, mas... A própria ideia de interdisciplinar, que é comum a duas ou mais disciplinas, ou que se realiza no âmbito das, da relação entre elas, no inter. Né? Mas aí você transita, né? interdisciplinaridade, pode passar adiante. Aí vem o x-disciplinar, né? o multidisciplinar, a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade, que trazem algumas noções a mais, quer dizer, a transdisciplinaridade, aquilo que é em comum, que atravessa várias disciplinas ou interdisciplinas, né? que está para além das segmentações. Pode passar por gentileza. É, agora, aí chega a própria questão da, do disciplinar, e a gente começa a falar de ordem. Né? Como, como, volta um pouquinho, para anterior, como ordem e como impor uma ordem, um regulamento, sujeitar alguém. A gente está falando, então, está começando a falar de nós, passar adiante. A disciplina em si, como instrução ensino dado por um mestre, é um seu discípulo. Opa, discípulo? Ou submissão do discípulo à instrução e orientação do mestre. Espera aí, nós estamos falando de disciplina interdisciplinar, nós estamos nesse processo disciplinar. Vamos adiante, por gentileza. Quer dizer. Então quem é o, o sujeito da disciplina? É o que se disciplinou, que obedece às normas, regulamentos, às ordens. Ou o que é metódico, sistemático, que segue regras estritas. Por exemplo, cumprir o horário aqui na nossa teleconferência. Né? Teremos de ser disciplinados. Mas vem essa ideia de discípulo. Até que ponto nós somos discípulos das nossas profissões e, de certa forma, às vezes, defendemos... Sacramente né? Não fazemos sacrifício Mas defendemos como se fosse algo sacro Sagrado é, Certas ordens E aí de, O indivíduo que recebe ensinamentos segue as ideias de um mestre Ou seguidor de um ideal, de uma filosofia De uma virtude, o um discípulo E aí eu Encerraria esse sobrevoo Com umas palavrinhas do Foucault né? E aí eu a minha colinha. O Foucault, com todo o trabalho dele, vem discutir a sociedade disciplinar, as práticas disciplinares na sociedade. Pensador Michel Foucault, em suas reflexões como A Verdade e as Formas Jurídicas, inseria a psicologia entre as práticas disciplinares modernas, porque mais do que atestava pelo inquérito algo acontecido mas sim pretendia também antecipar algo a acontecer, cujo discurso justificaria certas práticas de poder, de vigilância e controle social, característicos do que ele intitula de panótico. Daí, de um ponto de vista reflexivo e ético, caberia mesmo a possibilidade e a necessidade de pensar sobre o que e a quem servem nossas práticas disciplinares, sejam puras, inter, trans, pluri ou é, outras formas é, disciplinares, com isso poderemos elaborar o sentido de nossa atuação, seja ela disciplinar ou não. E aí eu deixei um trechozinho é, do próprio livro do Foucault, na da verdade das formas jurídicas, né? é, em que ele está situando a psicologia nessas práticas da verdade, de que a partir desses, é, dessas técnicas né, de aferir sobre a verdade do outro, se poderia prever o que o outro deveria fazer ou não e si. E, e coloca a psicologia entre essas práticas como a psiquiatria, a sociologia, a ciências humanas de forma geral, em que assistência social, é, nós temos várias <coughs> profissões que atuam dessa maneira. A gente precisa se perguntar a quem e por que estamos praticando essas disciplinas. Então, vamos adiante. É, vou passar bem rapidamente. só uma provocação da Maria do Carmo Brandt, que lembra o seguinte, que a defesa das formas segmentadas se deve muito mais, né? Nós percebe que as mudanças nos parâmetros de construção da política social não são, nesse caso, menos pressionadas por o receituário neoliberal, mas, sobretudo, pressionadas por novas demandas da sociedade civil. Quer dizer, mas essas mudanças, e aí é uma humildade, que elas deslocam o eixo da nossa formação de origem, dos nossos objetos científicos, para uma demanda da sociedade, mas... Por outro lado, isso pode ser entendido como essa reflexibilidade neoliberal para a gente desvirtuar as fronteiras entre os conhecimentos e as, e as seguranças que isso permite para quem os exerce, para quem são os discípulos desses, dessas práticas. Né? Pode seguir adiante? É, e aí eu queria sobrevoar um pouco as práticas nossas, né, desde de algumas referências e algumas coisas que a gente tem organizado como psicólogos. Né? Já foi dito aqui a respeito desse material, que são os parâmetros para a atuação de assistentes e psicólogos na política de assistência social. Eu vou pedir para eles ir seguindo, vou chegar mais a, nesses pontos aqui. Acho interessante. São materiais já estão escritos, e aí eu pergunto né, se a gente consegue fazer isso. São materiais de 2007 já. Né? Criação de espaços no ambiente de trabalho que possibilita a discussão a reflexão referências referenciais teóricos e metodológicos que um trabalho profissional. Reconhecimento das competências Atribuições, habilidades Possibilidades e limites E essa é a parte difícil né? Reconhecer os limites das nossas disciplinas Porque nós não somos ilimitados Na nossa verdade Dos sujeitos do conhecimento Na necessidade do diálogo profissional E da cooperação Pode seguir adiante é... Outra questão importante Que está escrito também Que essas responsabilidades e possibilidades Na construção da proposta ética Política e profissional que não fragmente o sujeito usuário na política da assistência social O sujeito psicólogo, o sujeito da assistência social, o sujeito do pedagogo O sujeito do educador social, figura importantíssima, o do agente de educação Está presente nos equipamentos também E a sua ausência, né? o que, que, pensa, que pensa a respeito da ausência está lá escrito né? Que gera dificuldade na compreensão do papel e atribuições dos profissionais Tanto por parte dos gestores quanto dos próprios trabalhadores, a ausência desses espaços compartilhados em que se debate o que cada um precisa fazer sobre as intervenções, não presumidamente qual é de quem. Eu peço e aí eu queria chegar num ponto que é assim eu tenho ouvido muito pouco se falar dele é, e já ouviu falar aqui da supervisão né, institucional. Acho que valeria a pena a gente explorar um pouquinho uma questão que está lá meio perdida na norma de recursos humanos, lá no capítulo que fala da gestão do trabalho, né? Implementar a gestão colegiada e participativa nos SUAS, como forma de democratizar as relações de trabalho e incorporar o conhecimento obtido pelos trabalhadores no exercício de sua profissão e no cotidiano dos serviços. Pergunto, estamos conseguindo fazer isso? E pergunto mais ainda... Nós estamos tentando fazer isso e nos arriscando a fazer isso, porque sabemos que se fizermos isso, nem sempre seremos bem recebidos. Né? Nós estamos em instituições de poder, gente, eu Foucault E ouvindo aqui os palestrantes, ouvindo a, a, a conferência do professor Marcos Vinícius, ouvindo novamente a, a exposição da ministra, eu tenho chegado à seguinte conclusão, nós estamos concordando em gênero, número e grau, nos grandes ideais do que deve ser a assistência social. Nós estamos nos perdendo nos pequenos poderes dentro dos equipamentos, sejam eles nos equipamentos públicos, sejam eles nas entidades sociais. É lá que está acontecendo a dificuldade. Há aparentemente um consenso sobre como deveria e poderia ser. A dificuldade está no nosso exercício mesmo, lá no nosso cotidiano. Requer que a gente se esforce para conseguir construir esse espaço. Eu pergunto se esse modelo de supervisão é uma provocação, sem pretensão de, de ser o dono da verdade, mas é algo que eu tenho pensado a respeito dessa supervisão. É um modelo que a gente também acaba reproduzindo. Não sei se exatamente ele vai se aplicar corretamente, Até e a Alessandra fez, na parte da manhã, uma, uma ressalva importante. Pessoas que saibam o que é a política de assistência social. Pois é, nós, trabalhadores, não sabemos o que é a política de assistência social. Nós deveríamos saber, nós precisamos nos instruir para isso. Procurar a norma de recursos humanos, procurar a tipificação, um instrumento que chegou recentemente muito importante, né? é, para nos instrumentalizar a ponto de que nós mesmos possamos ser os protagonistas desta autossupervisão dessa discussão entre os profissionais da equipe, porque não, não, nós sabemos que se juntar 10 psicólogos para tirar uma conclusão, nós podemos chegar a 11 conclusões diferentes. O problema não está entre psicólogos e assistentes sociais, nem entre psicólogos e assistentes sociais e advogados, sociólogos e educadores. Esse é um problema mais amplo da nossa relação, até porque, em um certo bom momento, o, o outro é que é o problema para nós, só que nós somos o outro de um outro que nós somos problema para ele. Nós precisamos nos colocar nessa possibilidade de estabelecer diálogos, reconhecer os limites, como já está colocado no texto. A gente pode ler e precisamos refletir sobre isso. Nos apropriarmos não ser só uma leitura é, instrutiva, mas uma leitura orgânica, né? Como isso mexe com o nosso estômago? Isso diz alguma coisa para nós? E acho muito salutar mesmo que a gente se pergunte se a gente faz psicologia na assistência social. Todo dia, quando a gente levantar, na hora do almoço e antes a gente sair. E eu acho que todo psicoterapeuta também tem que perguntar se, faz, se é a psicologia o que ele está fazendo, se todo trabalhador né, é, se pensar todo dia se ele está realmente fazendo aquilo que ele se propôs a fazer. Não é algo que graças só para o psicólogo ou para o profissional de serviço social que trabalha na área de assistência social, não. Nós... Devemos nos perguntar. É isso que nos permitirá, provavelmente, deixar de sermos apenas discípulos de uma ordem. Mas a gente fazer uma desordem nessa ordem, criar uma nova ordem. E que, que venham outras ordens adiante. E aí, para concluir, queria passar adiante, falar em novas ordens, né? Comentar uma experiência bacana, que assim, foi criada pelo Luiz, lá de São Paulo, os soldados sempre lembrava que a gente conseguiu juntar forças, né? A gente estava querendo criar listas em lugares diferentes para juntar pela internet, que é um recurso que está aí. Os psicólogos conversarem, trocar essas ideias, fazer intercâmbio, ter lá o, o Muro das Lamentações Virtual, inicialmente, mas depois passou a ser um espaço de intercâmbio, de troca de experiências muito bacanas. Então, posso passar adiante, que é esse espaço, que é a lista do... Né, que chama de Rede Psias, né? Que está em um portal gratuito do Google Groups, né? Se alguém quiser, até pode pegar o endereço, depois pode pegar o endereço comigo e se associar também, votado para psicólogos. Né? E mais um, e aí tem a ver com um assunto que já foi citado aqui na, no seminário, que é o Fórum dos Trabalhadores do SUAS, que veio a se formar a partir da, da última Conferência Nacional de Assistência Social, numa convergência entre os trabalhadores e as entidades que, representativas dos trabalhadores que compõem, ou, compunham o CNAS, então, agora nós já estamos num outro mandato, mas essas entidades continuam presentes, como a FENAPS, a Fenas, a Federação de Sociólogos, né? é, e como uma proposta dos próprios trabalhadores da presença de formar um fórum permanente. E, de novo, vamos lá, vamos usar a internet, esse espaço que ele é, em suma, interdisciplinar e, por é, pressuposto, não dá para ser diferente. Então, lá nós fazemos essa troca de conteúdos, e aqui, né, estou com o José Cruz, que que está coordenando a mesa e que pode até, mais adiante, nas perguntas, comentar a respeito disso, que é um espaço que a gente está articulando para os profissionais de áreas, seja da produção especial, da produção básica, das entidades também, para a gente se articular e construir esse espaço compartilhado de diálogo em relação às nossas questões como trabalhadores e as nossas questões profissionais e científicas também, daí por diante.